Ciao, benvenuto, benvenuta a una nuova lezione di italiano con musica, quella lezione che ci piace tanto imparare l'italiano con il testo delle canzoni. Apprendere italiano con le di musica è algo che a gente adora. Questa lezione oggi non è per i deboli, né di cuore e né di mente. Che cosa significa debole? Debole è il contrario di forte, quindi la lezione di oggi è per i forti di cuore e di mente. Ma perché? Perché oggi andremo a studiare un testo molto profondo di una canzone concorrente al festival di Sanremo 2022 che si svolge proprio questa settimana la canzone si chiama Brividi, il testo della canzone a letra da musica è ben forte, è, è profonda e il cantore si chiama Mahmood e Blanco ok? e la musica si chiama Brividi, o che chi è Brividi? Brividi em primeiro lugar, saiba que no italiano, a maioria das palavras que terminam com i estão no plural. Então, um brivido ou due, o più brividi, que é arrepio. Sai? Quando abbiamo la febre, não? Seamos pessoas, siamo caldi, e abbiamo i brividi. Arrepios, brividi. E por que que essa música é para os fortes? Por causa da letra, mas também porque. Nós vamos estudar italiano profundamente aqui. É Para quem realmente tem interesse na língua italiana, vai aprender tudo, assim, mas tudo sobre a língua italiana, o que a gente pode falar aqui presente nesta música. Mas antes eu gostaria de te convidar, se você ama a língua italiana e gosta ou de dicas ou de aulas densas com bastante conteúdo, você não pode perder os meus vídeos no Instagram Itália com Ana Paula e aqui no YouTube também, ative as notificações para ficar sempre por dentro de tudo, ok? Então vamos lá, a letra dessa música. O sonhado di volare con te su una bici di diamante. Sobre pronúncias, quando nós temos o GN no italiano, a, nossa, a pronúncia é do NH, então esse daqui é o verbo sonhare, que é o nosso verbo sonhar, ok? Quando ele diz o sonhado, ele está falando no passado, sonhei na primeira pessoa, eu o sonhado, o sonhado de volare, eu sonhei voar, contei com você, su bici di de diamante, numa bicicleta, isso daqui, esse SU seria um SOBRE. O NA beat que o som do CI também tem esse som de TI, TI. CI é TI. Nunca, nunca, nunca será SI, a menos que a palavra não uh, seja estrangeira. Então, é BIT. Ah, mas bi bicicleta é beat É como quando nós dizemos BIKE, tá bom? Porque senão é bicicleta, bicicleta. Conhecida por beat. Beach de diamante, plural, terminou com I? Lembra? Palavra no plural, de diamantes. Agora é a sua vez de repetir essa frase aqui, olha. O sonhado de volar e conter su una beach de diamante. É isso aí. Aí ele diz, me hai detto sei cambiado. Você me disse, você mudou. Ai detto. Lembra aqui que nós vimos que isso daqui é passado? Io o sonhado É o passado na primeira pessoa Quando você diz ME deto É a segunda pessoa TU ME hai detto, VOCÊ ME DISSE OK? ME deto. SEI CAMBIADO SEI CAMBIADO VOCÊ MUDOU É tudo passado isso aqui Isso daqui é passado ME hai detto, VOCÊ ME DISSE e isso daqui também é passado. Você mudou. Não vejo mais a luz nos seus olhos. Não vejo mais a luz nos seus olhos. Olha, aqui sobre pronúncias nós temos Bom, H no começo de palavra é mudo. Não vejo mais a luz O C Tem som de T. C.I. som de T. C.E. som de T. La tua paura cosé? O que é o seu medo? Um mar onde você não toca nunca. Um mar é dove non toque mai. Aqui, esse cosé, nada mais é do que cosa, é uma contração, tá bom? Cosa é. O italiano tem muito disso de usar cosa, que significa o quê? Cosai, o que você tem? Cosé, o que, que é? Você... Né? Tô com isso aqui, tô segurando isso aqui, você não sabe que isso aqui é uma xícara, né? Aí você pergunta, que coisa é? Cos é, quando eu que queria em mano? Hum, é uma táxi, E aí existe essa contração, porque o é é uma vogal. Então, muitas vezes, quando uma palavra termina com vogal e a outra também termina, pode haver uma contração. Uma área do não toque Ana Paula, sei, não é ti? Isso, e pra fazer com que o som não seja mais ti, mas seja que, seja um som duro, a gente coloca um H lá no meio, entre o C e o I. Então, por isso que aqui é não toque. Então, a gente sabe que o chi tem o som duro, que. Mas essa palavra tem dois Cs, então não fica toque, fica toque. Tá bom? É aquele segundinho a mais ali na pronúncia que faz com que ela fique mais forte. O teu medo que é um mar onde você não toca nunca. Isso daqui se trata da segunda pessoa. Ele está falando diretamente com o interlocutor. Tu não toques mais. Mesmo que o sexo não seja a via de fuga do fundo, anque se il sesso non é la via de fuga dal fondo, por favor, não fuja daqui. Não me deixe assim, nu, com os arrepios. Dai, não scappare da não non lasciarmi così, nudo con i brividi. Sobre pronúncia, lembra? Colocando o H entre o C e o E, a pronúncia fica dura em Anke. Daí, não escapare daqui. Olha aqui as duas ah, consoantes seguidas daquele som mais forte, né? Não escapare, não é escapare, é escapare. Não laxar me così. O SCI tem som de X. Então aqui essa palavra, non laxar me così. Não me deixe assim. Nudo con i brividi. Nu com os arrepios. Nós tendencialmente leríamos essa palavra brividi como uh, brividi, né? Mas a pronúncia é brividi, ok? Brividi, sílaba tônica, sílaba forte na primeira sílaba, brividi. Anche se il sesso non è é la via de fuga dal fondo, dai non scappare da qui, non lasciarmi così nudo con i brividi. Agora, dá um pause nesse vídeo e leia essa frase, se possível, em voz alta. Isso aí. Às vezes, não sei me exprimir a volta eu não sou exprimer-me. Exprimer-me, sílaba tônica no PRI. Exprimer-me. E gostaria de te amar, mas eu erro sempre. E te vorrei amar, mas valho sempre. Então, sobre pronúncias, dois R's é o R do Faustão. O famoso R do Faustão. Rrr. Faça aí você agora, ó. Rrr. A gente tem é dificuldade porque a gente não tem isso no português. É treino, tá bom? Esbalho sempre. GN tem som de li eu erro, eu esbalho. Atenção, atenção, olha aqui. Vorrei é eu gostaria. Se trata do verbo volere, que é querer. Quando eu vou dizer na primeira pessoa, io. Né? eu gostaria, eu faria, eu comeria, eu lavaria, eu uh, leria, eu escreveria, né? que no italiano esse tempo verbal se chama condizionale, literalmente condicional. Normalmente quando você está falando na primeira pessoa, o verbo vai terminar com em. Repito, quando esse condicional se trata da primeira pessoa, normalmente, qualquer verbo vai terminar com EI. Então, aí eu vorrei, olha aqui, paguei, ateterei, isso tudo é condicional, é o nosso faria, leria, pagaria, gostaria. Por que que eu tô frisando isso? Porque em português, nós temos o futuro, né, no, na primeira pessoa que é assim, eu pagarei, isso aí é futuro, não é condicional, não é eu pagaria, eu pagarei, eu lerei, tá? Então, isso é futuro no português, no italiano esse ei é condicional, é, é eu faria, eu leria, eu comeria, e eu gostaria de roubar para você um céu de pérolas, e te vorrei rubare un cielo de perle E pagaria para ir embora Aceitaria até uma mentira E pagarei per andar via Aceterei anche una podia Andar via, sempre que, que tiver via perto de algum verbo, na maior parte das vezes quer dizer algo que vai embora, que vai para fora, que você vai jogar, sabe? Algo do qual você se livra quando tem via junto a um verbo. Então, aqui, andar via, andar, em italiano é ir. Então, andar via, ir, embora. Pagaria para ir embora. Olha só aquele verbo no condicional. Eu pagarei, eu pagaria. ti vorrei amare, mas valio sempre. A ti terei, anche una bugia. aceitaria até mesmo uma mentira. E que vorrei amar, é mais sempre E gostaria de te amar Mas erro sempre E me vem uns arrepios, arrepios, arrepios E me vem quando brividi brividi brividi Pause esse vídeo e Leia em voz alta Esses versos aqui Tu que me il matino Você que me acorda De manhã Tu que esporque leto divino, você que suja a cama de vinho. Tu que me morde la pele, você que morde a minha pele. Coni tuoioque da vípera, com seus olhos de víbora. Aqui, ele usou tu. Nem sempre é necessário você usar o pronome, enfim, não no português. A gente nem sempre fala você, tu, mas aqui ele fala. Tu, que me svelhe, il matina. Então, note aqui, quando ele fala na segunda pessoa, tu, olha aqui, me esvelhe me acorda, esporque, tá bom? Terminando com i, que suja, você suja, ou tu sujas, me morde. Terminando com i, se refere à segunda pessoa. Conitua da víbora, com os teus olhos de víbora. O italiano economiza um pouquinho nos acentos gráficos, tá? Quanto víbora em português, né? Tem um acento víbora, assim. No italiano, não tem. Mas a sílaba forte, a sílaba tônica é sempre o vi. vípera. Pausa aí esse vídeo e repita em voz alta esses versos. Continuando, e tu se contrário de um anjo, e você é o contrário de um anjo. Os nomes próprios com significados. Tem algum anjo? Hum. Tem algum anjo assistindo esse vídeo agora? E se você conhecer algum anjo, anjo, é, marque ele aí. Vai gostar de, de saber que está presente aí nessa música do Mamute. E você é o contrário de um anjo. E tu sei como um pudile a ângulo e você é como um lutador no ângulo. E tu escape daqui, me lasci così, nudo con i brividi. E você foge daqui, me deixa assim, nu, com os arrepios. Vamos ver as pronúncias, se é o contrário de um ângelo. som do G é sempre explosivo, G. Angelo. E tu sei como é um pugile? Olha aqui o jeito também. G, -I, G, I, tem o um som explosivo. Angelo, pugile. atenção também a pronúncia. O que vem após o que é pronunciado sempre. Em português às vezes é qui, né? Mas às vezes é qui No italiano vai ser sempre pronunciado. Qui. E tu escapa daqui, você escapa daqui. A gente já viu. Esses versos aqui, agora só relembrando o que significa. Mentalmente lembre, A volte é não sou exprimer-me, e ti vorrei amare, mas sbaglio sempre. E ti vorrei rubare um céu de perle. Um céu de pérolas. Esse daí também, ó. Conforme eu for lendo, vai tentando lembrar que a gente já viu o que significam essas frases aqui, ó. E pagherei per andar via, a anche una na e ti vorrei amare, mas sbaglio sempre, e me vengono i brividi. Oh, lembra? Pagerei, acerterei, vorrei. Condicional. Pagaria, aceitaria, gostaria, ou quereria. A gente usa pouco, né? Dimmi che non ho ragione. Me diga, que eu não tenho razão. Vivo dentro na prigione. Vivo dentro de uma prisão. Prova a ti vicino. Procuro ou tento ficar sempre perto de você. Restare significa ficar, tá bom? Permanecer. Então eu tento ficar perto de você. Porque? Como que eu sei que é de você por causa desse aqui? Restarte. restarti vicino. Mas scusa se poi mando tutto puttane. Né? E atenção, isso daqui é um palavrão e é Junto com esse palavrão, uma expressão. Mas desculpa se depois ou se então coloco tudo a perder. Vamos por partes. né? Olha só. Gio, Gio, explosivo. Vivo dentro na prisão, né? Vivo dentro de uma prisão. Prova a estar vicino sei, som de ti. Esse R aqui é o RE, Restarti, prova Restarti vicino, mas scusa se poi mando tutto a putane. Né? Dois T's. Aqui, somzinho um pouquinho mais forte. Não sou dirti ciò che provo, é um mio limite. Não sei te dizer o que sinto. Ah, mas aqui você não disse que prova Restarti vicino é tentar. Por que aqui provo é sentir? Porque o verbo provar pode ser ou sentir ou tentar. Tento fazer uma coisa e eu provo a fazer uma coisa. Eu, eu, eu sinto muito amor pelos meus filhos. Provo tanto amor per meus filhos. Sempre o mesmo verbo. É o um meu limite. Olha, a pronúncia aqui, a sílaba tônica é no li. Limite. Per un amo mischiato drogue e lacrime. Por um te amo, misturei, lembra do verbo no passado, mischiare significa misturar, e eu o mischiato, eu misturei, drogue e lacrime. essas duas palavras estão no plural, no singular seria droga e lágrima palavra que termina com I, normalmente está no plural, não tem que terminar com I, se a palavra for masculina. Se a palavra for feminina e terminar com A, como neste caso, droga, quando vai é ao plural, se torna drogue, E é lágrime. Palavra feminina terminou com A, foi ao plural, termina com e. Não é lágrime, é lágrime, cri, lágrime. Repete aí essa frase, ó, per un que amo, o mischiato, drogue e lacrime. Questo veleno que sputiamo ogni giorno, io non lo voglio più adosso. Esse veneno que cuspimos um no outro, todos os dias, ou cada dia, eu não o quero mais em mim. Então, tem o, o significado de nós, cuspimos um no outro. O som do GNE ogni giorno, cada dia ou todos os dias. Io non lo voglio più addosso. Verbo volere, io voglio, eu quero. Io non não voglio, eu não quero. Io non lo voglio, eu não o quero. Adosso, essa palavra adosso é uma palavra bem interessante da italiano. Significa, tem, tem muitas, uh, tanta esfumatura, muitos contextos em que pode ser utilizado, mas sempre com esse sentido de sobre mim, em mim. Você pode ter uma roupa adosso, como você pode ter alguém adosso, alguém que tá sempre ali, sabe? Preste atenção quando você estiver estudando italiano, ou em, outro, em textos, lendo ou ouvindo. Quando você ouvir essa palavra adosso, saiba que independente se é um sentido literal ou figurado, ele dá sempre essa, essa ideia de que é sobre você ou em você. Então, eu não quero mais esse veneno em mim. Adosso. Louveri sono qui. Veja, estou aqui. E sono abiti di diamante frataque sobre uma bicicleta de diamantes, um entre tantos, nudo conibrivile, no, com os calafrios, com os arrepios. Esse unofratac, um entre tantos, o que, que significa? É uma bicicleta entre tantas ou ele é um no meio de tantos? Se refere a ele. Como que eu sei? Porque, se fosse referindo-se à bicicleta, seria una fratante. Seria no feminino, né? É la bici. Una fratante. Como está no masculino, se refere a ele. Uno fratante. Então, ele, ele é um no meio de tantos. Aqui, veja se você lembra o significado. A volte não sou exprimer-me. e é que amare mas sbaglio sempre. A gente já viu o significado? E ti vorrei roubar um cielo de perle. E pagherei per andar via, accetterei anche uma bugia. E ti vorrei amare, mas sbaglio sempre. E mi vengono i brividi, brividi, brividi. Molto bene, io dicevo che era profonda questa lettera, no? Ve l'ho anticipato, ve l'ho detto all'inizio di questo video che que questo è un testo molto profondo. Questa è é stata una, le una lezione lunga e densa e, e con tante tante informazioni e vai treinando, porque essa música aqui ainda está muito bem ali no Festival de Sanremo 2022, pode ser a música vencedora desse ano 2022. E agora você já sabe a letra e baixo o arquivo também para você poder acompanhar, para você poder dar mais uma aprofundada, estudar, ler em voz alta. Tudo isso vai dar uma super alavancada aí no seu italiano. É, espero, espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que sexta lezione di sia piaciù, e ti vediamo, nos vemos na próxima aula, Te vediamo na próxima lezione, e se ti va, se tiver a fim, se você puder e quiser, deixe o seu gostei e deixe o seu comentário. O que você achou dessa letra? E outra, se você está acompanhando o Festival de San Remo, tem alguma preferência aí de música, e te vediamo na próxima lezione, um bacio.